Senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Essa temporada que tá bombando, a gente tá acompanhando. Nossa convidada ilustre de hoje tem 32 anos, é de São Maranhão. E eu desejo boas para você, Stephanie Abundância, também conhecida como Tefão. Oi, gente, tudo bom? E assim, São Luís, Maranhão, por enquanto, né? Por... Oh, uh, já, temos, já temos novidade temos <risos> Você quer dar um mas... para o Então, eu fiz hoje a minha pré-matrícula. No dia da minha eliminação, eu tinha falado que eu tinha sido aprovada. Hoje eu fiz a minha pré-matrícula na UFAL aqui em Maceió. Então, sei sendo porque... o próximo. Eu tava, eu tava sentindo o cheirinho de Alagoas. Não sei por que motivo. Mas tava... Não sei, né? Ai! Ah, é. Então, sucesso para você aí na sua nova empreitada. E antes da gente começar a, a conversar com a Tefão, não, já deixa o like aí no vídeo, curte o canal do VD, compartilhe com seus amiguinhos, ativa o sininho para você receber os chás antes dos coleguinhas que ele vai primeiro para você, quando você ativa. Tafão, tá embora você não seja exatamente um rosto novo no mundo dos jogos, você já é uma figurinha meio carimbada na, na era recente dos jogos, é, eu tô aproveitando a oportunidade que Tortuga é uma temporada de novatos para que as pessoas contem um pouquinho de como elas vieram parar no mundo dos jogos, como que, foi, como que aconteceu isso. E eu acho que mesmo que, que não seja o seu caso no VD, a gente queria saber um pouquinho como é que, como é que foi a sua chegada no mundo dos jogos. Bom, é, eu era muito fã de um site, o Reality Show for Dummies, RSFD. E nesse reality show eles fizeram uma caçada ao um novo roteirista, ao um novo blogueiro, né? Para colaborar. Um novo colaborador. E eu me inscrevi. Nessa... Nisso, que eu me inscrevi. Eu conheci o Felipe Cohen, né? Que é, no... é relativamente novo no mundo dos jogos. E conheci no fórum o Glauco. Glauco este que me moderou no meu primeiro jogo, chamado Fórum Zenda. Ainda dentro do fórum. Nesse jogo, eu conheci, eu joguei junto com o Caio Davo, que é o moderador do Survival Brasil. E isso daí foi em 2015, salvo engano, 2014, 2015. E aí ele falou pra mim, Tefão: eu tenho um grupo no Facebook que promove survival, é, jogo de survival, é um reality show, é, tipo um reality show virtual e tudo mais. E aí ele me chamou desde 2015 para entrar. Eu entrei, não entendi nada. Aí deixei, deixei. Toda vez ele falando, olha, vai ter uma nova temporada, você não quer ir? eu Tá, eu vou ver. Aí eu ficava acompanhando, não entendia nada, largava de mão. Até que em 2018, no 14... na 14ª edição, ele falou, então, vai ter... Aí eu não tava fazendo nada. Tava, assim, eu, eu tava, na verdade, eu tava passando por um momento meio complicado, né? que no meu trabalho e tudo mais, aí ele me convidou de novo, eu tava meio assim, eu não, eu vou aceitar. E aí eu resolvi entrar, entrei na dessa quarta temporada do Survival Brasil, e aí foi que começou, né, eu era eu era assim como, como o pessoal aqui de Tortuga, eu era uma novata, e eu era uma novata muito da desconfiada, né, e então... <risos> É, exatamente. E aí, tanto é que eu era uma posição de bottom. Todo mundo achava que no primeiro... E aí, eu quase não fazia prova. Eu, eu fugia da prova. Eu quase não fazia social. Eu não entendi direito, né? Quando eu entrei. Até que rolou uma expo Que a Naira fez. <risos> na Era E aí, foi que eu entendi E eu, não, eu vou ter que jogar. E aí, eu entrei de cabeça no jogo. E foi isso que me fez entrar de cabeça também nos jogos virtuais. E... Me falaram né, nessa época do Survival Brasil, acho que foi a Marcela e o Leandro Goulart que jogaram comigo que falou, olha quem é, tem o BB1. Aí eu entrei no que era, que era um jogo que eles gostavam muito. Eu entrei no, na página do BB1 e me inscrevi na, na rodar no BB1 Showtime é, e entrei no Survival VD. Né? já entendia mais ou menos a dinâmica e estava passando a tempo e o que me conquistou muito foi a tempo porque eu amo o México e estava passando lindas então quando eu vi a capa o pessoal todo vestido de mexicano caveira mexicana é, de lutadores e tudo mais, eu fiquei apaixonada e aí foi que eu entrei no Survivor D. mas assim, a minha porta de entrada mesmo foi o Survivor Brasil e a primeira e temporada que você acompanhou o foi, acompanho, foi. lindas foi lendas, eu entrei, eu acho que tava. Eu entrei um pouco antes da eliminação do Marcelo Sanches. Porque eu lembro que, que eu falei, ah, eu gostei muito. Engraçado, eu falei, eu falava assim, gente, eu adorei esse menino de Sem Camisa, quem é? Era o Tom Massano. E esse outro, quem é? Ah, é o Sanches. Eu, ah, então eu vou torcer para eles dois. Aí no, outro, aí no outro dia o Sanches foi eliminado. Entendeu? E eu ficava fazendo uns comentários ótimos, assim, de, tipo, olha, fulano, você tem que jogar com tal pessoa. Bianca, é a Bianca Bastani, Bianca, você se associa para tal pessoa. E, ela e, ela, e eu, ela, e eu quero, mas ele não quer. Então, Uai. assim, eu era muito noob, eu era muito noob, mas assim, foi, foi bem legal. Então, a primeira temporada que eu acompanhei mesmo foi Lendas. Legal. Aí, gente, para vocês de Tortuga que estão assistindo o chá da, da Tefão, ela começou a trajetória dela em outros jogos, vocês estão começando aqui, mas como ela já contou e vocês vão descobrir daqui a pouquinho, se, se já não descobriram, tem muitos outros jogos também, a gente quer ver a carinha de vocês aqui, fiquem com a gente, como a Tefão está já há alguns anos. Tefão, eu queria começar falando um pouquinho também sobre a frase que os meninos destacaram do seu perfil, para ver se eu entendi o que você quis dizer direito com ela. Você falou que não dava para me afastar sem ter vivido a essência do jogo que transformou vidas, que é o Survival VD. É... E aí eu queria saber primeiro se você ficou satisfeita, se você é, viveu essa essência que você estava buscando, apesar da, da sua participação não ter sido tão longa. E se eu estou enganado quando eu percebo um certo tom de despedida nessa frase? Tá... É... Sim, Alvinho. Eu, eu confesso que eu, para quem não sabe, mas assim, eu entrei com o Diego Mattioli, ele fez uma nova franquia de Survival, Survival ZG, e ele me convidou para moderar com ele, e eu me apaixonei pela moderação, é uma coisa muito divertida, e eu gosto muito de platear também, eu tive uma experiência, assim, eu... Quando eu jogo, eu acabo ficando muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. Eu fico muito paranoica, surtada. Eu sou o surto em ambulante. E eu acabo ficando muito ansiosa também. A gente, e a gente. Eu... nem dá pra perceber. Ah? Nem dá pra perceber. E olha que eu fui super controlada no VD, viu? Sinceramente. Mas enfim. Eu... É... Só quem viveu sabe. Mas, assim, ah, eu já, já, em outro jogo, eu já saí até de chat da moderação. Eu não acredito em você. Fui embora, sabe? Então, é tipo, esse eu me comportei. Mas, enfim, então, eu, o que acontece? É, eu gostei muito de moderar, eu gosto mesmo de platear. São coisas que eu acho mais leve do que um jogo em si. Porém, porém. No Survival VD, eu tive uma experiência muito boa. Eu assim eu só tive um, um episódio mesmo que eu fiquei realmente muito ansiosa. Mas foi uma coisa que, assim, um caso pontual. Não foi uma coisa que aconteceu assim a ponto de me deixar é, maluca, sabe? Eu tipo eu chorei, eu fiquei meio ruinzinha, mas, mas passou, superou e foi embora. né E águas passaram. Mas, foi uma... Eu fiquei... Se eu conseguir viver a essência do jogo, eu acho que sim e não. Eu acho que faltou um pouquinho mais, entendeu? De eu seguir minha intuição. Se eu estivesse seguindo minha intuição, talvez eu esteve, ainda não estivesse aqui dando essa entrevista. E... Mas eu consegui viver, assim a essência, que é aquela coisa de aproximação. A moderação é, um, são maravilho é maravilhosa, são pessoas muito queridas, muito lindas. É, as, os novatos são pessoas ótimas. Eu, pelo menos, eu, eu, eu conheci várias pessoas maravilhosas. Tem algumas que eu vou carregar assim tipo no coração para sempre. É... Uma pessoa em especial me, me marcou muito porque segurou minha mão de uma forma que eu não esperava, né? E... É, porque, assim, foi, foi uma pessoa maravilhosa, enfim. E, então, eu acho que sim que eu vivi a essência, que eu acho que a essência principal do, do Survivor VD... É, que hoje a gente transforma no encontrão, né? É aquela coisa da amizade, é aquela coisa de você joga, você joga, você, você faz muitas estratégias, você elimina as pessoas, você é, faz, leva blind, é, é, tenta fazer um blind e tudo mais, mas o principal é a questão da amizade, que é a questão do companheirismo que fica. Então, acho que esse ponto é viver a essência, sim. Mas, eu acho que ainda faltou um pouquinho... Então Bom, eu acho que, enfim... Não foi uma né? despedida então, né? Ainda, ainda veremos até só por aí, né? É, assim, eu acho que era, assim, era a, minha, a minha despedida mesmo, eu achei que fosse um Teixados, que foi o, último, o penúltimo jogo que eu joguei. E aí eu fiquei assim, gente, o Glauco foi a primeira pessoa que me moderou, então nada mais justo que ele seja a última. E o The Challenge foi, foi assim, um jogo que eu tive umas coisas e tal, gostei até do, do formato e tal, mas assim, eu fiquei muito ansiosa. Só que aí o Yuri veio e falou assim, olha, temporada nova, olha então, Salavatos, então, eu acho que vai ser mais calmo e tal, ficou falando, aí eu ah, então eu vou fazer minha inscrição, vamos ver. E aí, eu gostei muito, entendeu? Foi uma experiência maravilhosa. Foi essa experiência que me fez continuar nos jogos, quando eu joguei Survivor no Brasil, entendeu? Foi, foi essa questão do peris essa questão do, do, do, do jogo em si, de, de você ter aquela adrenalina gostosa. Então, quem sabe, né? Daqui a uns anos, não sei. Bem, e Mas... por falar em moderação, por falar em moderação, a sua relação com a moderação é um pouquinho diferente da relação com as outras pessoas, né? Pra quem não sabe, se você que tá assistindo não sabe, Tefão tem um loved one na moderação, que é o senhor Kevin. Como é que foi ser moderada pelo Kevin? Horrível. <risos> Brincando, Gente, assim... Foi muito... Porque, assim, é, o Kevin é um palhaço nato, né? E ele é a pessoa... É, é, primeiro porque, assim, a gente tem uma relação de, de, de namoro, mas também tem relação de moderada e moderando. Então, às vezes, eu pegava... Eu ia... Ele sentia que eu ia falar alguma coisa de jogo? Ele saía de perto. Ele, e eu não, então, eu perdi meio que meu namorado nesse ponto, né? <risos> mas... Sim, enfim, é. As pessoas abafam com seus namorados e tal. Eu não podia, porque eu, meu moderador então Eu ia pro chat da moderação e aí fazer fazia coisa. Então, até perguntas simples, tipo, Ai, que horas começa? Aí ele mudo. Então, aí eu tinha que ir no chat da moderação e falava, gente, que horas começa? Mas, enfim. E eu também é, assim, é horrível, mas é legal também. Olha, mas meu eu Kevin acho ri... Minha cara direto, ele ri da minha cara direto, do tipo, foi eliminado, ele começou a rir, perdeu mais uma prova, ele ri da minha cara, assim, na, na, na coisa, e perdeu, perdeu, sabe? É. Então, é essa sensação maravilhosa que eu tenho. Bom, mas já que você deu aí a sua versão, eu acho que seria legal a gente ouvir o outro lado também. Será que a gente consegue falar com o Kevin, que essa presença ilustra no nosso chat? Consegue, consegue. Kevin! Ah? Ai, ah, eu amo! Vem, querido. É eu vou tirar o fone, peraí. Vamos tá ver bom. Se Oi? Tá dando para escutar? Oi, querido, é tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, que honra, que coisa Felizmente. ilustre! Temos moderador Felizmente. no chá hoje, gente. Eu tô me sentindo até importante. <risos> no... Eu não tô nem vestido para a ocasião de ter um moderador no meu chá. Fui eliminado. Não fez requisito. Os, os moderadores me excluíram lá do chat. <risos> que é, Vitor? Eu perguntei para Stephanie como foi ser moderada pelo namorado. E será que você podia contar um pouquinho para a gente também como é que foi moderar a sua própria namorada? É engraçado ver ela surtando... Eu já. Dei, eu não sei. Eu devia ter botado porque eu não entendi. Eu, eu, eu devia ter botado nada, <risos> Eu penso. Ela tá. Pega... Eu não posso. Ele não, fa... ele não fala nada. Aí ele fica com o cara de paisagem. Aí eu vou falar no... no chat da moderação. Aí depois ele sai de perto pra rir de mim lá fora, eu acho. Mas, é... enfim. Eu vou lá. Eu ia. É. Eu ia confirmar que... confirmar que era verdade que você ria da cara dela, mas acho que nem precisa, né? Que eu já tô vendo aqui que é uma verdade. Pois é. é por isso que eu digo, é horrível. Horrível. Porque todas as sensações, Assim, quando a moderação faz as coisas né? a gente não vê, né? Tipo, eles estão rindo lá entre si, a gente não vê. Eu vejo, ele rindo da minha cara. Só isso, né? Mas as brigas eu também, as eu vivo. Né, cara. Não, fico com Fico com cara de pouco. Agora, quando você é eliminado, eu começo a rir. Exatamente. é assim. Ah, que eu devia ter emocionado. Fico... Não, é isso. Deve ser muito difícil, né? Você não ah, poder tá. conversar é com a pessoa eu sobre, com a né? Eu Rindo de mim. Mas, é assim, né? Fazer o okay. quê? Eu embora ver a prova. É, É, é pra ver. Ah, obrigado. <risos> participação. Então, manda um beijo, Flávio. Beijo tchau vou embora tá aplicando... Da obra. tá aplicando a prova eu acho que esse chá vai ter até mais audiência porque essa participação é ilustríssima é. eu vou conectar o fone de novo peraí só um segundo tá bom deixa eu ver aqui tá me ouvindo oh, tô te ouvindo ótimo vamos continuar Ô Tefão, e olha só. É, você então entra nessa temporada, que é uma temporada de novatos, não exatamente como uma novata do mundo dos jogos. As pessoas sabiam, era público, você participou de jogos muito recentemente, então todo mundo sabia que você era dos jogos, você só não tinha jogado VD ainda. E você uhum. também é conhecida pela sua personalidade forte, assim, né? Todos os jogos que você passa, você deixa a sua marca, porque você tem uma personalidade forte mesmo. É, o, esses dois fatos, né? a sua personalidade forte e o fato de você já ser uma pessoa conhecida, você acha que isso mais te ajudou, te prejudicou ou você acha que não teve impacto no seu jogo em Tortuga? Eu acho que o fato da personalidade forte, ela, acho que ela não interferiu muito, embora assim, os votos da minha eliminação é, digam que sim. Mas eu acho que não, não teve tanta influência nesse jogo. Agora, o fato de eu ser conhecida, sim, me trouxe muito alvo. Inclusive, o voto lá, falando da foto, de comentário, eu achei assim, um voto, com todo respeito, mas esdrúxulo mas assim, não julgo quem o deu, e, e mostra bem que eu tive um, um, um grande alvo, né, por, por ser conhecida, por conhecer as pessoas e tudo mais. Eu, eu sempre separei muito jogo de vida pessoal, tanto é que é, a minha melhor amiga, a Beatriz Costa, ela é muito minha amiga, muito minha amiga, né? Ela é daquele de Maceió também, a gente vai à praia, a gente sai pra, pra é, comer, a gente comemorou, meu aniversário eu comemorei com ela, e nos jogos que eu joguei com ela, eu fui totalmente contra ela, então, então essa questão não tem nada a ver, mas assim, o fato de eu ser conhecida, sim, prejudicou muito. Eu tentei de todo modo tirar esse tipo de pensamento, mas eu acho que não deu muito certo, né? Já que eu tô aqui. Não, não, não. <risos> Para, Kevin. Kevin falando rindo de mim aqui, dizendo eliminado. Continua participando do além, o Kevin. Mas, Stephão, mas e aí qual que foi a sua estratégia? Quando você viu que ah, eu posso estar sendo muito visada, porque as pessoas estão achando que eu já sou conhecido e tal. Como que você tentou se articular dentro da tribo para poder né, fazer com que isso não tivesse um impacto muito grande? Eu acho que nesse primeiro momento tribal, eu tentei buscar a confiança das pessoas e o auxílio da tribo no geral. né? Eu mostrei que a minha experiência poderia ser útil, do tipo, eu ajudei em provas, eu dei dica de como fazê-las, eu dei dica, é, com relação... A um geral, assim, de como, eu, como são os jogos, como são as provas e tudo mais. E mostrei também é, um outro lado meu, que, que é o lado que eu sou muito fiel a quem eu estou jogando, né? Tento ser muito fiel a quem eu estou jogando e a quem eu sinto que está jogando comigo. Essa segunda parte não deu muito certo, né? Mas enfim. Eu acho que, que eu contribuí bastante para a equipe, né? Pelo menos para deixar o pessoal um pouco mais calmo, tentei contribuir, né? E não, eu acredito que, que tenha dado certo, apesar da gente ter perdido várias e várias provas, eu acho que não foi por uma questão minha, acho que foi para outras questões, né? mas são suposições minhas e eu prefiro não, não falar porque talvez impacte no jogo. Hum, muito bem, mas eu vou falar o que eu tô, o que eu tô querendo saber aqui. É, a Kalik tá perdendo uma prova atrás da outra. O povo é ruim de prova mesmo? Você acha que pode ter alguém que tá sabotando as provas? Você acha que pode estar tendo aí aliança intertribal? O, que, que, você, o que, que você pensa? Não precisa citar nomes, mas assim, você acha que tá perdendo porque tá perdendo mesmo? Ou você tem desconfiança de que pode não ser só isso? Então, eu acho que assim, é, vamos lá. A, a prova que a, que a gente perdeu da Fernanda, da eliminação da Fernanda, eu não, não posso opinar porque eu não estava presente. Então, eu só sei suposições de uma outra pessoa, então não posso falar. Porque essa prova estava viajando, eu sentei e tudo mais. É, as outras provas, a da... Eu acho que... Quando a Joana foi eliminada, é, eu acho que não foi, a gente perdeu porque a gente não sabia mesmo, entendeu? É, a outra prova do Google Street, eu acho que também a gente perdeu porque, por, por um azar. Agora, essa última, sinceramente, eu acho que a gente perdeu porque queriam me eliminar mesmo. Porque é, a pessoa dizer que ah, eu não consigo entrar no link e tal, eu achei meio, meio estranho, confesso. Mas são, é só uma suposição, assim. Eu acho que já estavam planejando me eliminar por causa de uma possível swap e o medo, né, de, sei lá, eu ter relação com outra tribo. Eu acho que sim, tem gente que, tá, que tem uma aliança forte entre... É, eu acho que são três pessoas, né, e dentro da minha tribo, junto com algumas pessoas da outra tribo, não, não sei quem, mas... Enfim, é, é só isso, assim, que eu acho, mas é, são só meio que suposições de sites que eu tive depois que eu fui eliminada. Sim. Você não tinha levado voto ainda, né, Tephon? Foi a primeira vez que você foi votada, foi quando você saiu, confere? Não, eu levei um voto da Joana na eliminação dela. Ah, é verdade. Bom, mas aí a Joana foi eliminada. E quer uhum. dizer, não tinha ninguém ainda dentro da tribo que já tinha demonstrado que estava contra você. Quando teve a possibilidade de motim, você sentiu, sentiu em algum momento que, que poderia ser uma boa ideia para você? Você não cogitou? Como é que foi a, a história do motim na, na tribo? Eu cogitei motinar sim, entendeu? É, as pessoas as, acho que talvez as pessoas lá de dentro achem que eu, não tinha, que eu não motinei porque a Joana ia motinar falou que ia motinar, mas eu sabia que ela não ia motinar entendeu? As pessoas já tinham me, me contado mas assim, eu sabia que ela não ia motinar mas eu resolvi não motinar por um único motivo eu não, eu não tinha contato de jogo com ninguém da cálico a pessoa que eu mais falava assim da Calico estava é, super presente da Labuse, perdão Sim. Eu não tinha contato com ninguém da Labuse, assim, tipo, de jogo. Não, não joguei com ninguém. Apesar de conhecer pessoas, é, pessoas lá, é, eu não conversava nada de jogo com elas. Nunca, nunca, não conversava mesmo, entendeu? É, falaram que, ah, é mentira, porque tu, tem, tu comentou na foto de fulano. Sim, eu comentar na foto de alguém não significa que eu jogue com ela. É, até o exemplo da Beatriz, do exemplo do Rich, que é o meu, um dos meus melhores amigos... E eu eliminei do bebê Ufis. mas enfim, e isso não significa absolutamente nada. Você, você ter um bom relacionamento com a pessoa e você jogar com ela. E eu não jogava com ninguém, absolutamente ninguém do Abuso. A pessoa que eu mais conversava assim, estava totalmente ausente, continua ausente inclusive, né? Só sobre a minha eliminação hoje, quando veio perguntar se estava tudo bem, e eu comentei. Mas... Ah, é... Sim. É, pois é. Então, que, enfim, e aí, eu, então, pra mim, se eu fosse pra lá, por mais que ela abuse e fosse boa em, em, em, em prova, se ela perdesse, eu ia perder minha imunidade e na outra, na outra eu ia ser eliminada porque eu não tinha contato com ninguém. Então, por mim, era melhor ficar na Cálico, porque pelo menos na Cálico, eu tinha, eu achava que eu poderia confiar pelo menos umas duas ou três pessoas, então... E... Me enganei, mas... Tá, e aí, quer dizer, você, você não motinou, você não tinha recebido voto, na primeira votação sai a Joana, que a gente percebeu que não estava jogando do mesmo lado que você, porque isso foi público, né? vocês comentaram lá no, no post. Então, quer dizer, aparentemente estava tudo bem para você. É a leitura que a gente tinha, e imagino que você também tinha essa leitura. Quando que você, Mas... percebe, você percebe que o jogo estava virando para você? Como é que foi que você acha que se desenhou a sua eliminação? Eu acho que quando quando o Eduardo foi eliminado e, eu, e só uma pessoa me contou que ele ia ser eliminado e mesmo e mesmo assim eu decidi ir na Joana vou votar na Joana porque eu sempre fui muito coração, entendeu? É o único voto que eu me arrependo muito de ter dado, porque não foi um voto de, de coração, por assim dizer, foi o, da, o último da Giovana Se fosse por mim, eu teria votado em uma outra pessoa. Mas a minha a minha chance assim de tentar sobreviver era votar nela, e eu conversei com ela antes disso. E é, falei, olha, infelizmente vou ter que votar em você e tudo mais, e ela entendeu, né, graças a Deus. Ela é uma pessoa maravilhosa, inclusive. É, então e mas foi o único voto eu geralmente eu voto nas pessoas que eu quero eu quero realmente votar eu acho que quando votaram no Eduardo e só uma pessoa me falou eu já senti que realmente estava meio ruim pro, pro pro meu lado só que como eu te disse na Labuze se estava ruim na Cálico na Labuze estava pior ainda porque de certo modo, os laços já são estreitos, entendeu? Então, eu provavelmente eu ia ser excluída. E, enfim, aí eu preferi eu preferi ficar, mas eu tentei modificar até o final. Eu, quando eu peguei e cheguei para algumas pessoas, falei, cara, eu ofereço minha mão, eu realmente não vou te soltar em nenhum lugar nem nada, é porque eu estava tava falando, sendo, sendo bem sincera. Mas enfim. É... E uma coisa que que você cita nos seus votos e você citou aqui hoje já na entrevista, é essa essa assim, essa essa característica sua de separar completamente o jogo da vida pessoal. Que eu acho que é uma coisa que todos nós precisamos aprender sempre cada vez mais. Jogo é jogo, vida pessoal é vida pessoal. É... Como é que é esse processo para você, assim, você, você consegue, quando alguém te faz, tipo, te trai alguma pessoa que você estava esperando, te trai muito loucamente, do jeito que você não estava esperando, você consegue, você sente aquela raiva, depois passa, você precisa de um tempo, como é que isso funciona para você, assim? Assim, eu sinto raiva, obviamente, porque... Normal, eu não uma... posso eu ser ninguém que possa ser traído. Pois é, eu, ó oh, por exemplo, eu depois que eu li tudo, eu parei, processei e tudo mais, eu até cheguei a procurar uma pessoa e falei, pedi desculpa pela grosseria e tal, apesar dessa pessoa também ter me atacado, mas assim, é, eu deixei de lado, não, não tem, eu não tenho, muito pelo contrário, mas eu que eu torço muito, e a pessoa que eu considero que me traiu muito, né, que eu sofri perceber isso Hoje, depois de passar, assim, eu não eu vou dar uma entrevista hoje, então eu vou ler tudo e tal. E aí eu percebi que realmente a, a pessoa que eu achava que estava mais comigo, na verdade, foi a pessoa que mais me traiu. Então, eu sei separar, assim, tanto é que eu torço para essa pessoa ganhar o jogo. Sendo <risos> é bem é, sincera. É, né? Quando e... você é enganado que ganhou o jogo, pelo menos você, você foi enganado pelo Winner, né, assim, é... É, tenho... é, e não é nem por isso é, foi a pessoa que eu uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer porque é, apesar de já ter visto em outros lugares né que necessariamente não é uma pessoa 100% novata, é uma pessoa que eu, adorei, que eu me aproximei e que eu amei conhecer de, de paixão. Então, Sim. eu sei, então eu tô um pouco chateada, claro, mas se, por exemplo, ela vier, sei lá, me convidar para tomar um sorvete coisa do tipo, eu vou e converso e brinco e tudo mais. Muito eu bem. só nesse momento, só que uma coisa que existe em mim, que o é, que pessoal às vezes não entende, que acha que é água ou coisa do gênero, não é isso. É que eu odeio conversar de jogo depois, odeio. Mesmo com o jogo terminado, é, eu lembro que no Encontrão, o pessoal estava discutindo em Coreia. encontrando três, o pessoal estava discutindo Coreia do lado. A é, gente quis é estar discutindo uma, uma temporada que já passou há muito tempo. E eu, sinceramente, eu não gosto de discutir jogo. Eu sei quais foram meus acertos, eu sei quais foram meus erros. Eu não preciso de ninguém fa assim, falando, comentando, já basta, o que Então, é, eu não... não então, assim, não, não é uma coisa que, que eu gosto de ficar comentando depois do jogo. Então, sei lá, depois a pessoa saiu eliminada e aí veio falar, ai, desculpa por ter te eliminado. Eu vou falar, cara, relaxa, passou. Entendeu? Eu só não gosto de falar de jogo. Eu odeio falar de jogo, entendeu? Posteriormente. É, não, é, é compreensível. E eu acho que, assim, eu perguntei isso pra você porque é uma coisa que todo mundo passa, todo mundo já foi enganado na, na, na vida, em jogos, assim, todo mundo já tomou um blind e não é legal, ninguém se sente bem, nossa, que legal. Tipo assim, depois, quando você é bem enganado e você, se você gosta realmente da, do, do, do que o jogo proporciona em termos de, de gameplay mesmo, você até reconhece, você fala, caraca, que jogada inteligente. É é eliminar mas é, não, a, não tem como, eu, na hora que você. Eu, fica... é, a, a, a Marcela bebeu, vamos, vamos passar um jogo assim, bebeu All-Stars. A Marcela foi a pessoa que me que Eu fiz uma aliança feminina, a Marcela me entregou e tudo mais. E, tipo, a Marcela acabou com o meu jogo. Acabou, acabou. Entendeu? Eu não tinha mais nem chance. Deu. Duas semanas depois, ela tava eu brigando com outra pessoa por conta da Marcela. Entendeu? Então... E é uma pessoa que eu adoro. Então, eu não... Eu, sinceramente, é uma coisa que eu sei separar muito bem. É, eu só... Eu sei que a pessoa às vezes, em jogo, é, é, às vezes, assim, se exalta e tudo mais. Então, eu, geralmente, eu relevo. Geralmente. Não significa sempre. Porque existem tipos e tipos de exaltações. Quando são ofensas, é, as coisas pessoais realmente eu não costumo tolerar entendeu assim então é por exemplo porque assim quando a gente acaba conversando com a pessoa a gente acaba conversando não só coisas de jogo a gente conversa de coisas pessoais é, a gente fala da, da nossa vida, do, do nossas ansiedades, frustrações, dos nossos sonhos e etc. E aí, uma quando às vezes eu vejo uma pessoa usando esse tipo de diálogo, usando de moraqueza de uma pessoa para esculhambar com ela, para magoá-la, etc., eu geralmente eu abomino esse tipo de comportamento. Eu acho que não isso aí é não saber realmente é, separar jogo de pessoal. Mas Sim. assim, quando uma pessoa fala, por exemplo, o um menino me chamou lá de mentirosa, me chama de mentirosa, então eu, né, no outro dia eu, ah, né? foi a leitura dele, o que eu posso fazer em jogo, né, não posso fazer nada, vou gostar é. menos dele? Não, não vou, então. Sim, é, eu acho que é legal a gente ter esse papo porque todo mundo passa por isso e, e a gente, cada um tem o seu processo, é, e a gente precisa treinar, porque é, o jogo é isso, o jogo mexe mesmo com o emocional da gente, e vai afetar, a gente vai se magoar com as atitudes de algumas pessoas e a gente precisa treinar, entender também como é que a gente está nesse lugar de separar o jogo da vida pessoal, até onde a gente consegue ir o que, que a gente consegue perdoar e tentar sempre se manter dentro desse limite de, de não, não ultrapassar o limite de ofender a pessoa pessoalmente de ir para um, um campo que é um pouco é, fora do que é o jogo mesmo né? Bom... Pessoal, tem um quadro agora no nosso chá Que tem, que tem a ver com a temporada é o seguinte. Você falou que você não gosta de conversar Sobre o jogo que já passou Mas a gente vai fazer uma simulação aqui Vamos supor que você está lá na sua rodinha No Encontrão, conversando sobre Tortuga E as pessoas te perguntam Qual, qual é a decisão que você tomou no jogo Que te assombra O que, que você acha que vai te assombrar das, das decisões que você tomou daqui para frente, quando você pensar na sua na sua carreira como jogador, assim no seu no seu histórico como jogador. Eu acho, eu acho que hoje, é... se bem que na hora parece uma boa ideia, mas hoje em dia eu, eu, eu devo eu estou pensando que eu deveria ter motinado, sim, entendeu? É, eu acho que foi a decisão que que eu tomei, que eu podia ter motinado e podia ter tentado me esgueirar pelos, com os botons da música da Porque sempre, sempre uma tribo sempre tem os seus bótons, né? Entendeu? Eu devia ter pegado a mão de uma pessoa é. e falado, vamos. E isso. devia ter feito isso. Sim, e se as coisas continuassem como estão, né, da, da Kalik perdendo todas as provas, você ia ter um tempo a mais e ainda quando fosse para ser estaria imune, né, que ainda a, a, o motim, ele, ele vinha como imunidade, né. Faz sentido a sua, a sua decisão, de, de, o seu ponto que você escolheu. Bom, e o último quadro que a gente tem, ele se chama Las Tortugas, você tem seis tortuguinhas, uma representando cada membro da sua tribo que ainda está no jogo, você vai falar para mim três números de 1 um a 6. Eu vou te falar as três pessoas. E você vai associar um adjetivo para cada pessoa. E você explica só se você quiser. Tá bom. Pode falar os Tudo três bem. números de uma vez. Então tá. É um, quatro e 2. Lia, Giovana e Bibito. <risos> Maravilhoso isso. Vamos lá. Começando a Liar. Um adjetivo? É. Dissimulada. Uau! Dissimulada. Você vai comentar ou vai deixar no ar? Ah, não sou muito de comentar, porém ali é aquela pessoa que, que se finge de inocente, mas de inocente não tem nada. Muito bem. Giovana? Ai, <risos> são muitos adjetivos para ela, mas eu acho que a mais, é que mais, que, é... Ah, eu não sei, eu estou em dúvida entre maravilhosa, companheira, ou amiga, ou... Eu não sei, eu acho que maravilhosa é o, é, o, é o que mais representa ela. A Giovana foi uma das pessoas que mais estendeu a mão pra mim e, tipo, ela não tinha, a gente não tinha nenhum tipo de relação, não tinha, era, era pessoa da tribo que saiu do ponto que eu menos tinha relacionamento pra que no, no final era a que eu mais tinha relacionamento é a pessoa que, que se eu fosse escolher, ah, escolhe só uma pessoa de tortuga inteira pra você levar pro resto da sua vida, seria a Giovanna. Ela, uhum. ela é uma pessoa maravilhosa, assim, entendeu? Ela é, ela, é muito, ela é muito... Assim, é maravilhosa. Ótimo. E o Bibito? Ai, eu não sei. Bibito... Eu, não, eu, não, eu nunca pensei num adjetivo pro Bibito, mas eu acho que... que vamos ver, assim... É... Deixa eu ver. Decepcionante pode ser. Porque pode assim, ser. eu tinha, uma, eu tinha uma, uma boa relação com o Bibito, né? Não, mas eu acho que decepcionante não, porque assim, foi no momento, tal, passou, eu até entendo as paranoias dele, mas eu acho que o Bibito pode, pode ser considerado. Acho que decepcionante é muito forte. É, mas assim. Ah, não sei. Eu prefiro explicar. Sabe aquela pessoa que acha que está tudo com o controle das mãos, mas a história não é bem assim, porque podem estar tá usando ele? É mais ou menos isso daí, entendeu? Uhum. Então, é, talvez paranoico seja um adjetivo também, entendeu? Acho que ah. paranoico, porque é, o Bibito acredita em muita coisa que falam para ele, entendeu? Então, e tira, e tira é, suposições mirabolantes, vamos dizer assim. Então. Muito bem. É isso. Então, ficamos com Liade Simulada, Giovana Maravilhosa e Bibito Paranoico. Cast, façam uso desses adjetivos como vocês acharem melhor. É... Uhum. Tefão, agora chegou aquele momento que se você acha que ainda ficou alguma coisa que a gente poderia ter comentado e não comentou, que você pode fazer os seus comentários finais. Se você acha que a gente já falou tudo, você pode se despedir das pessoas, fazer os seus comentários finais e dar o seu recado. Então, gente, é, assim como, como no que eu sempre separei o jogo de relação pessoal, eu queria dizer, assim, que esses adjetivos que eu dei e tudo mais, eles são ligados à pessoa que está no jogo com relação a ela no jogo, não é relação a ela no pessoal, viu? É, eu não tenho reclamação de absolutamente ninguém do cast, muito, tampouco da moderação, Todas as pessoas que eu falei no cast são maravilhosas demais, entendeu? São pessoas ótimas. Aí você me pergunta, ah, inclusive a Joana, sim, inclusive a Joana. Ela teve os motivos dela, eu de geral ódio, de mim, não sei o que. Eu, particularmente, eu não tenho nenhum tipo de raiva, ódio dela, coisa do tipo. Muito pelo contrário. Então, para que ela seja muito feliz. E... É, embora no jogo ela tenha cedido alguns comentários também foram cedidos Eu não vi a entrevista dela, também não quero, não quero ver, etc., porque eu acho que. Uma coisa legal de você saber, eu sei que eu sei, eu sei, não, não querendo roubar o seu spotlight final, mas uma coisa legal de você saber é que ela reconhece que ela passou dos limites e ela pediu desculpa para você e para Giovanna na entrevista dela. É, ela reconheceu isso e, e, e, e, enfim, o tempo passou e ela refletiu e pediu desculpa para vocês. Acho que isso é uma coisa legal de você saber. Ah, ótimo. Então, é, peço também desculpa para ela por alguma coisa é, que, que, sei lá, eu tenha feito e magoado ela. Também peço desculpa para outras pessoas, caso eu tenha magoado elas. É, muito pelo contrário, é, eu posso ser explosiva pra caramba e eu sou explosiva. Eu posso ser barraqueira e eu sou barraqueira. Mas eu sei reconhecer às vezes, porque eu também não sou perfeita, que quando eu tô, tô errada. É, sei que tem, tem como, por eu ser muito barraqueira, muito explosiva, eu sei que, que já tem alguns hates, por assim dizer. Mas sempre, eu quero dizer que toda história tem, um, dois, tem dois lados, né? Tudo, tudo na vida tem dois lados. E principalmente saibam separar jogo de, de pessoal. É, não ataque uma pessoa por, pela sua, no seu âmago, no seu pessoal, só por uma atitude dela tomada no jogo. É, relevem, sabe? Deixem para lá. Ah, a pessoa me traiu. Ah, a pessoa estava sempre com ela. Ela me, me, me jogou para debaixo do ônibus. Mas você vai conhecer a pessoa. A pessoa é uma pessoa maravilhosa. Primeiro que o mundo, e outra coisa, o mundo dos jogos, ele é muito acolhedor. É, eu acho importante falar isso porque é uma temporada de novatos. E é muito acolhedor. E outra coisa que eu queria também dizer é que o jogo, ele é extremamente profissional. As pessoas que fazem o jogo, eu namoro o moderador, mas eu sou amiga de toda a moderação. Então, eu sei do profissionalismo dessas pessoas, da dedicação que eles têm também, entendeu? Eu também modero um jogo. E qualquer... Então, então a gente, é, nós somos extremamente dedicados. Então, façam as provas com carinho, é, respondam os questionários com carinho, é, façam... Tô mim, uma temporada maravilhosa e linda. E, enfim, é isso, entendeu? Eu agradeço... E outro ponto é que eu agradeço muito, toda a torcida que eu tive porque muita gente quando eu saí, pessoal gente, eu apostava para você ir longe nossa, que triste que você saiu comentários mesmo, dizendo ah, a temporada acabou, gente, a temporada não acabou só eu que saí mas eu agradeço <risos> muito a torcida eu, eu fiquei de certo modo muito emocionada com carinho esse é. é um ponto também que me fez muito refletir sobre, sobre parar de jogar ou não, porque é muito bom ver, ver todo o carinho que você, você leva. Eu, pelo menos, me dediquei muito na foto, o pessoal elogiando minha foto, foi um gás a mais. Peço desculpa se eu decepcionei os meus, os meus amigos, ou então as minha torcida, mas é isso, eu tentei dar o meu melhor e é isso. E que por... é. continue sendo essa temporada maravilhosa. Tefão, eu acho que você não decepcionou ninguém, que as pessoas sabem do, do, do quanto você se dedicou. A sua foto realmente são é um, icônica, acho que todo mundo estava comentando da sua foto, do quanto ela estava legal, imponente, dentro da proposta. E não só a foto, o jogo, você foi uma personagem marcante, é, você estava sendo o tempo inteiro comentada, e você é assim em todo jogo que você joga, isso tem a ver com a sua personalidade também, com a sua entrega para os jogos, e, e acho que você passou muito bem o seu recado, você disse é, as coisas que eu acho que, que é, são legais de as pessoas saberem a seu respeito, de aprenderem um pouco com você também. Eu te agradeço também pela companhia, por compartilhar o Kevin comigo por uns minutos, e <risos> espero de verdade que não seja mesmo uma despedida, porque eu tenho certeza que qualquer moderação que recebe uma inscrição sua, recebe com muita alegria, porque você já sabe que vai ter um personagem marcante na temporada. E para vocês que estão assistindo a gente eu espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista, eu estou ansioso para saber os próximos capítulos de Tortuga, será que a Calico vai continuar perdendo até a Merge? será que a gente vai ter uma nova tribo loop aí, ou será que eles vão dar a volta por cima, e aí quem será que sai lá na Labuse, quem será que são os Boros da Labuse, que poderiam ter se juntado com a Tefão, se ela tivesse motinado, isso a gente só vai saber com a cena dos próximos capítulos <risos> um beijo para vocês gente, para próximo com Alvim Beijo, tchau. tchau. É